Meu Deus, o que aconteceu aqui, Ainda bem que hoje é o dia de faxina. Estão vendo isso aqui? Logo não vai ter mais nada, porque a gente vai deixar essa casa limpíssima e organizada. Bora lá comigo fazer o dia de faxina dessa casinha? vocês estão preparadas para um dia de faxina real? Oi meus amores, eu sou a Bruna e nesse canal eu te ajudo a ser uma dona de casa mais indicada sem neuras. A gente percebe que a faxina deu certo quando a gente tá o que? Cabelo molhado, lavadinho, cara lavada, banho ok, porque a casa já tá limpinha e a gente agora pode aproveitar tudo limpinho. Vou explicar pra vocês resumidamente um pouquinho de por que a casa ficou nesse estado. Desde o último vídeo que que eu gravei pra vocês, e postei aqui no canal sobre como manter a casa limpa e organizada todos os dias. Eu postei esse vídeo e fiquei muito ansiosa as visualizações, as curtidas, pra ver como que ia ser o desempenho desse vídeo, porque ele foi muito planejado pra vocês. E o que acontece? Eu acabei ficando com o SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Eu não conseguia parar de pensar. Ah, por isso mesmo, gente, que é muito importante vocês sempre curtir, sempre comentar aqui embaixo. Quem for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Também não esquecer de se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque isso é o que me motiva, gente. Isso pra mim eu acho que é a engrenagem principal aqui do canal, que faz com que eu veja que isso tá é, realmente ajudando vocês, né? Eu tô aqui abrindo a minha realidade, do meu cotidiano, do meu dia-a-dia, -dia, pra compartilhar com vocês, pra que seja de uma forma bem natural. E aí que eu fiquei, gente, nesse estado por uns dois, três dias, e por isso que a casa ficou assim, nesse estado, um nojo. E aí o que acontece? É Devido à síndrome do pensamento acelerado, não conseguia fazer nada. Eu me paralisei realmente. Também é uma coisa muito relacionada à ansiedade. Eu tenho muita ansiedade. Então, quando a minha ansiedade ataca, gente, eu não quero me levantar da cama. Então, isso é uma coisa que eu busco dentro de mim, todos os dias, melhorar. Pra que eu possa me tornar a minha melhor versão. Sabe? eu tô em busca disso aqui junto com vocês. E eu espero que pelo menos um pouquinho eu esteja conseguindo passar isso pra vocês através dos vídeos. Pra ser um motivação pra vocês, pra mim também. E é isso, gente, que eu sempre bato na mesma tecla aqui pra vocês. A gente, né, no caso do que eu me refiro, a gente, nós, donas de casa, seja homem, mulher, né, a pessoa que cuida do lar, ela não precisa ser 100%, tá sempre com a casa sempre brilhando, porque a vida é feita disso, de altos e baixos, então vai ter hora que a gente vai tá bem, vai ter hora que a gente não vai tá bem. Então, inclusive, nesse vídeo de faxina, eu tinha me programado pra ter faxinado em apenas um dia, mas como a casa realmente tava muito crítica, assim, eu não consegui, mas eu pensei positivo, sei não, calma, vamos respirar fundo, vamos no seu tempo, porque eu acho que pra limpeza dar certo, tem que ser assim, tudo no seu tempo. Eu acho que não adianta você ficar se forçando a limpar quando você não quer. Então, o que eu fiz? Eu separei sábado e domingo. Então, sábado eu limpei o quarto e limpei a cozinha. Na hora que eu fui dormir também, já limpei a cozinha e deixei tudo limpinho pra que no dia de hoje e domingo eu pudesse já estar com essa parte mais adiantada. E eu deixei Pro domingo apenas o banheiro, e aí eu consegui ter muito mais disposição do que se eu tivesse feito tudo em um dia só, conseguir ter mais disposição e conseguir limpar muito mais do que eu teria limpado se eu tivesse já com a minha energia baixa. Então é isso que eu falo pra vocês, respeitem o seu tempo, não ligue pra quem fala ao redor, falando disso, falando daquilo, cada um tem o seu tempo, cada um sabe a dor, cada um sabe o que carrega dentro de si mesmo. O que você tem que fazer, como eu venho fazendo também, é trabalhar dia após dia pra que a gente consiga se tornar... Sempre a nossa melhor versão, pra gente poder tanto deixar um ambiente confortável pra gente viver, né, a casa, quanto também as pessoas ao nosso redor, porque vocês vão ver que tudo começa a fluir. E meus amores, não se culpem por isso, não se culpem por um, dois, três dias vocês terem deixado a casa suja, ou até uma semana, duas, um mês, dois meses, porque isso, gente, é uma coisa que tem que ser trabalhada, é um problema, é um problema emocional, e você tem que saber... O que que tá te causando? Qual é a fonte desse, dessa dor que tá desencadeando esse sentimento ruim em você? Porque é aquela coisa que eu sempre falo aqui pra vocês também. Se o nosso eu interior não estiver bem, a gente não consegue conciliar o redor também por fora. Tanto a casa, o ambiente onde a gente vive, relacionamentos, amizades, tudo isso. Então tá bom? E é isso gente, o que eu tinha pra falar pra vocês e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então chega de papo, chega de enrolação e bora lá limpar essa casinha junto. Se quiserem, deixe esse vídeo rolando aí, enquanto vocês também vão dar uma ajeitadinha no ar de vocês pra deixar bem confortável e aconchegante. Então bora lá comigo! Já estão estendidas aqui no varal. Peço a graça de Deus que não chova pra gente continuar com o nosso dia de faxina. Olha como que tá o céu todo nublado. Mas às vezes a dona de casa tem que arriscar, né, gente, pra conseguir deixar tudo em ordem. Mas vamos que vamos! Música Goodbye for the to love eyes with something that I thought I never O nosso dia de faxina rendeu... Tirei o pozinho de tudo, da, da mesinha aqui também. Ali do lado, gente, eu tenho roupa de cama pra lavar, que são que não cabe na máquina. Eu tenho que lavar lá na minha mãe. E ali já tenho mais umas roupinhas, paninho de prato pra lavar. Mas isso eu vou fazendo durante a semana junto com vocês. Aqui é a nossa caminha arrumadinha. Olha um bebezinho dormindo aqui. Quase nem gosta de dormir, né? E aí, gente, eu só troquei as capas da almofada, da do travesseiro e permaneci com o mesmo joguinho de cama porque eu só tenho dois, então eu tenho que revezar até dar um dia bonito para conseguir lavar o outro joguinho de, de cama, né? O chão também, gente, tá varridinho. passei paninho também em toda a casa. Aí mudando cá pro guarda-roupa, também tudo bem dobradinho, ajeitadinho. Gente, caiu o um negócio na minha cortina aqui, ó. O meu marido tem que botar de novo outro negocinho Que caiu o negócio Essa noite a gente dormiu assim, meu Deus Pensa no medo do ladrão ficar olhando nós dormir <risos> E aí, gente, seguindo aqui da roupinha, tem esse ladinho aqui também, tá bem organizadinho. Falta eu lavar as toalhas de banho pra colocar ali nesse espaço vazio. E aqui embaixo de sempre é onde eu coloco o meu cobertor, que a gente usa, né? E ali tem umas roupas de frio, uns roupão. E aqui uma, uma coisinha, uma caixinha aleatória. Seguindo daqui pro nosso computador, né? Como vocês já sabem, tá tudo bem organizadinho, limpinho. Meu Deus, cheio de cabo, negócio que meu marido tava jogando. Aí tudo bem limpinho, organizadinho. Tirei um pouco também da cadeira aqui ó, lá de baixo tirei o pozinho e tá assim o nosso quarto Aquele sentimento de paz maravilhoso. E aí, gente, passando aqui pra nossa cozinha, nosso sofazinho, né? Como sempre. Tá bem ajeitadinho. Ali a roupa que eu recolhi, gente. Tem que dobrar já. Mas eu não vou dobrar junto com vocês, porque eu acho que o vídeo já vai ficar bem longo. Mas eu tenho isso aqui tudo de roupa pra dobrar. Deixar bem bonitinho lá no guarda-roupa que tá limpíssimo e bem organizado. E aí aqui a nossa mesa. Tava um caos, né, gente? Meu Deus! Agora ela tá bem limpinha, bem cheirosinha e aí passando pra cá, olha só como o chão tá bem brilhoso e apesar de ser um chão de garagem, né gente mas temos que cuidar a nossa pia também bem limpinha, só tá molhado porque o marido andou abrindo a torneira aqui mas eu tinha secado tudinho o fogãozinho também tá bem limpinho ali, e aí eu decidi, gente, eu decorei aqui essa parte, aonde fica o meu puxa saco Olha só, eu tirei lá do quarto o flamingo e o sorvetinho pra colocar aqui, ó, nesse lugarzinho aqui de enfeite. Ai, tá estourando, gente. Pronto. E eu acho que ficou uma gracinha, deu um charme a mais pro ambiente, né? E ainda tudo bem limpinho, né? Ficou uma gracinha. E apesar de que já tem um pozinho, ó, tão vendo? De um dia pro outro, porque, né, hoje é sábado e eu já expliquei pra vocês, né, o que que eu fiz. E aí aqui tem o meu puxa-saco. Bem bonitinho, fofinho. E aí dessa parte é isso, gente. A pia, como tá, né? Aqui, ó, uma visão geral. Esse lado aqui. Tá tudo bem limpinho, organizadinho. E aí nesse cantinho aqui, vocês já sabem, né? Vocês viram aí, eu tirei pozinho de tudo. Então tá tudo bem limpinho. E passando aqui pro nosso banheiro. Me desculpem se eu estiver tremendo, gente. Porque o meu banheiro, eu limpei ele agora. <risos> e eu... Tô acabada, mas ele ficou bem limpinho, bem brilhoso, olha só o chão, tá bem limpinho, coloquei o aquecedor aqui, tá no gelado mesmo, pra secar, porque hoje tá muito úmido e tá demorando muito pra secar, olha só ali, ó, tão vendo? E agora tá secando, e aí é que a gente tem o nosso vaso sanitário. Pato que eu amo, gente. Nosso pato de adesivo muito bom. Coloquei também um desinfiltantezinho ali que eu adoro. Olha só o brilho bem bonito. Aqui a nossa cuba também. Olha o brilho, gente. Muito bom. E o espelho também, ó. Tudo bem limpinho também. Aproveitei e passei um paninho em toda a parede. Não fiz a nossa misturinha mágica, mas eu passei um paninho com desinfetante em toda a parede do banheiro. Toda, toda, toda. Tá desse lado. Olha o brilho que tá. Muito limpinho. E aí também ali, ó, limpei a janelinha do basculante. Tá bem brilhosa. E o nosso box. Olha, tá até parecendo eu, gente. Tá bem... Bem limpinho, bem bem limpinho mesmo. Deixa eu ver se eu chego mais de perto pra vocês conseguirem ver. Olha só, bem transparentezinho. Nem parece, né? Olha só, parece que tá lá dentro, né, gente? Ai, fico muito feliz com isso, quando a gente limpa e vê aquele super resultado, né? Então ficou bem limpinho. E aí, meus amores, os produtos de limpeza que eu usei pra fazer a limpeza de hoje foram estes daqui. Então eu sempre gosto... De, de usar o detergente esse daqui que eu estou usando capim limão da ip que é muito bom mostrei para vocês no vídeo de comprinhas eu tô usando bastante ele muito bom, desengordura bastante e rende bem, aí eu gosto de usar ele pra limpar o banheiro principalmente, com a água sanitária, que boa e também usei hoje, usei o nosso sapólio, esse daqui ó cremoso, multiuso, limpa sem esforço, desengordura e dá brilho eu usei ele tanto no, na cuba, tanto no vaso sanitário, quanto no box também, que deixou um resultado final bem bonito então eu usei esses três Aqui, também usei o sapólio aqui na pia pra dar brilho na Cuba, muito bom e aí também, gente, aquela coisa né? no banheiro também, o desinfetante, veja, perfume de lavanda da França, muito cheiroso rende bastante, tá? porque ele é bem concentrado, assim ele é um líquido bem grosso e aí eu usei tanto no banheiro, quanto também na casa, né? pra passar pra tirar pó junto, pra deixar um cheirinho, no chão também pra passar o pano, muito bom aí pro banheiro e pras outras superfícies também, a cama ama qualquer coisa, eu gosto de usar o lisoforme, que ele mata 99,9% das bactérias, e aí pro fogão eu gosto bastante, tô gostando, né, porque foi a primeira vez que eu comprei esse veja cozinha desengordurante. Que, que ele é de limão, gente, ó, muito bom, e também tem esse verde aqui multiuso com álcool, que é o que eu tô usando na, na pia aqui, tô usando na mesa também, então esses produtinhos é o que eu tô usando mais no momento. Então é isso, meus amores. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esquecem, gente, se vocês estão gostando dos vídeos, se vocês gostaram desse vídeo de faxina, não esquece de deixar muito o seu like, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que vocês possam receber os próximos vídeos em primeira mão. E é muito importante também, gente, para que eu saiba que vocês estão gostando do conteúdo e da programação aqui do canal. Lembrando que sempre tem vídeo novo, segunda, quarta e sexta, ao meio-dia aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado um pouquinho vocês a se inspirarem. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau!